Muito Maria, legal. Boa, Sim, noite, boa noite, viu? Seja muito bem-vinda na nossa live no Chico. Muito, muito obrigado, muita gratidão por ter aceito o convite, tá? Para participar e ser a nossa convidada de abril, viu? Eu que agradeço, imagina, eu que fico muito feliz de estar com vocês. Eu, satisfação mesmo. Pessoal, a Maria, ela é médio né? Presidente do Centro Espírita Euripides Baixa É diretora da UZE minha colega. E palestrante <risos> há 30 anos, olha, ela vai contar toda essa história pra gente aí, pessoal. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada, boa noite. É. Bom, pode ir. Sim, fica à vontade. Antes da gente começar, é, eu, eu pergunto como que, que o visitante chegou na doutrina, né? Se você veio de família espírita, como como você chegou na nossa doutrina? Aí depois eu vou ler um texto, aí eu passo a bola para você passar esse conhecimento para gente. Ah, tá bom. Não, eu, eu, na verdade, eu não nasci em berço espírita. Né? Mas eu já era com a mediunidade desde cedo, bem ativa desde cedo. Naquela época eu fazia muitas brincadeiras do copo. <risos> era amigo, terrível. Era da escola, era terrível. É, e eu já queria explicar espiritismo, olha só, né? Criança querendo explicar espiritismo, porque o copo só rodava comigo, olha só que legal. <risos> já tinha desdobramentos, né? via os espíritos e tudo para mim era, era normal. Aí com 17 anos eu acabei é, entrando ali no Amor e Caridade, conhecendo o seu Walter Comini, que foi o meu mentor, o meu mentor e instrutor, e continua sendo meu amigo agora espiritual até hoje, né? Que legal, Maria. Então é isso aí. Bom, pessoal, o nosso tema hoje, né, é, que eu e a Maria vai, vai falar, é caminhos e espiritismo. Maria, então eu vou ler um texto, a gente estar tá podendo, tá podendo dar início, tá? Hum. E aí eu passo para você a bola aí. Tá bom. Bom, caminhos e espiritismo, conceito. Nome genérico das faixas de terreno que conduzem de um lugar ao outro. Atalho, veredas, espaço que se percorrem. É símbolo incessante da vida humana. Caminho é um termo muito usado nas diversas filosofias e religiões. Fala-se em caminho da salvação, caminho da perdição, caminho do meio, caminho dos extremos. Para os egípcios, o caminho do ser humano era comparado à trajetória do sol. Na China antiga, o tal é o caminho do homem correspondente à ordem cósmica. Buda pregava o caminho sagrado de oito elementos. Jesus disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é um símbolo expressivo da vida humana, é uma linha tênue, que se perde no horizonte na busca de algo superior. O símbolo do caminho é símbolo do caminhar. Nada pode ficar parado, tem que haver movimento. É incessante caminhada da infância à juventude, dessa para a maturidade e da maturidade para a velhice, para que atinja os seus objetivos, as suas metas. O ser humano é posto diante de diversos atalhos e muitas bifurcações. Puda 2.500 anos em suas tentativas de iluminação, já nos alertava para a supressão de todo o sofrimento. Os seus ensinamentos se basearam nas quatro nobres verdades em que destaca a natureza, a causa a supressão e o caminho para a supressão do sofrimento, no caminho da supressão do sofrimento. Ele enfatiza o nobre caminho óctopo. entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. Jesus, nosso mestre. O caminho está ligado à experiência religiosa de Israel. Mas o caminho, por excelência dos cristãos, é Cristo. Jesus é tido como o intermediário que leva o indivíduo ao encontro do Pai. Deus. Cristo é o caminho, portanto, tanto tempo esperado. Ele é a esperança de salvação da humanidade pecadora. Nesse sentido, toda caminhada tem que ser feita por um único caminho. O caminho traçado pelo mestre Jesus. Acabando. Paulo estava perseguindo os cristãos no caminho de Damasco. Sofre uma queda, fica temporariamente cego e vislumbra a figura de Jesus quando ouve Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. A partir desse momento, tomou um caminho totalmente oposto ao que até então seguia. De perseguidor passou a perseguido, De chefe a subalterno, de eminente estadista a um anônimo qualquer. Agora falando da doutrina espírita caminhos do espiritismo, polaridade das existências. Desde que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, o caminho da evolução foi posto em nossa consciência, para tanto a necessidade das diversas existências, pois uma única não é suficiente para adquirir o progresso total. Numa encarnação desenvolvemos mais o intelecto em outra parte moral, de modo que ao longo do tempo, de encarnação em encarnação, aumentamos o nosso grau de perfeição. E assim vamos nos aproximando cada vez mais à perfeição ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Caminho da Vida, para terminar. Do livro Ovas Póstumas, compara a evolução do ser humano às vitórias obtidas na estrada, cujas florestas devem ser ultrapassadas. Na primeira delas, temos muitas dificuldades, pois não conhecemos os seus meandros. Erramos, sem saber para onde vamos. Mesmo extenuados e rasgados pelos espinhos, chegamos ao nosso curso. Na segunda floresta, estamos mais confiantes, pois a experiência da primeira nos desvia do trajeto indevido. Na terceira floresta estaremos ainda mais confiantes e assim sucessivamente. Conclusão, conforme fomos caminhando ao encontro de Jesus, o próprio caminho vai nos abrindo para horizontes mais vastos que antes não tínhamos previstos. Maria, com você aí, Espiritismo e é Caminhos. Aí? Caminhos e Espiritismo. É isso aí. É... Eu queria primeiro aqui falar um oi, aqui que eu vi o Ricardo aqui falando a Maria é de isso. É porque é amigo, entendeu? Então, esses amigos são maravilhosos, né? Para a nossa bola, para a gente ficar feliz e mais estimulado ainda a, a estar fazendo aí as palestras espíritas. Mas o, essa, essa leitura que você fez aí, ela é muito importante. Por quê? Porque... Tem uma... <risos> e ele continua, o Ricardo não para, viu? Se você deixar, ele não Tô para mais falar. Ele vai começar a mandar <risos> áudio aqui, viu? Essa nosso <risos> tá amigo nossa amiga, ele tá indo nas sextas-feiras agora. Tá, tá ah, dando eu sei que ele assim, é lá. abundante. Tá moral. Ele é moral. Show de bola para trabalhar. ele Põe ele para trabalhar mesmo. Isso que você estava falando, iva, é... exatamente sobre esse assunto aí, em cima de... disso que eu vou falar. Por quê? Porque tem uma frase até que fala assim, que o caminhante não tem caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né? Ou seja, o caminhante, ele não tem caminho, o caminho ele se faz ao caminhar. Ou seja, com o nosso trajetório, a nossa trajetória de vida, é através dessas trajetórias, não só em uma encarnação somente, mas em várias, que nós vamos traçando aí essa, esse caminhar, vamos traçando essas experiências. É a partir daí que nós, seres é, criados por Deus simples e ignorantes, vamos entendendo o porquê que nós estamos aqui e o que é que nós estamos fazendo aqui. E quando os nossos pés é, coloca se então, na estrada, porque como você mesmo disse aí, né, o caminho ele é uma estrada, um pedaço de terra, um traçado, vamos dizer assim. né, É algo que a gente vai a algum lugar, a gente imagina uma floresta. Na floresta, é, tem aquele caminho reto, a trilha ali, né? Todo mundo que já fez trilha, já andou pelo bosque, já sabe muito bem como que é. Mas vamos imaginar uma floresta grande, né? Ela tem aquele caminho reto e ela tem aqueles outros, né? Vários atalhos. E, e na nossa caminhada vai os mudando perigos, mudando um buraco, é, buracos, é. pedras, é animais. Tudo isso daí faz parte desse caminho. E também faz parte da nossa escolha a gente seguir por aquele caminho reto ou a gente se desvirtuar. E geralmente a gente se desvirtua. Na maioria das vezes a gente se desvirtua. E, e quando nós nos desvirtuamos, a gente vai fazendo essas escolhas na vida. E conforme a gente escolhe os caminhos que não são corretos, mas faz parte da nossa Evolução, isso daí E até do nosso livre-arbítrio Porque Deus permite que a gente né Que a gente tenha o nosso traçado Afinal de contas, ele nos deu a inteligência né, Para isso Para que a gente faça as escolhas E possamos crescer por nós mesmos E não simplesmente algo pronto né? Ele nos deu essa capacidade Graças, né? que bom e, e nessas escolhas A gente vai cair Em muitas direções Em muitas direções e cabe a nós nos levantarmos e prosseguirmos. E não ficar olhando para trás, para aquela pedra que às vezes a gente parou naquela pedra, sentou naquela pedra e a gente ficou às vezes até naquele buraco mesmo. E às vezes um buraco da escuridão da nossa alma, porque escolhemos trajetos errados, fomos picados por bichos peçonhentos, porque nós permitimos essas picadas, né? Nós demos abertura, porque aqui cabe muito a gente dizer assim, as nossas escolhas atraíram essas pessoas. Por quê? Porque nós temos essas pessoas em nós. A culpa é nossa e não do outro. Cabe a gente esclarecer muito a todos é, que quando somos é, envolvidos, seja por energias deletérias, na escolha desse caminho, é porque nós permitimos isso. E não simplesmente somos vítimas, como muitos é, querem afirmar, né? Muitos falam assim, ó, vai. Ah, mas eu, eu fiz tal coisa porque o espírito ficou assim na minha cabeça, né? Ah, porque o irmãozinho disse isso é daí coitado do irmãozinho. É coitado do irmãozinho, né? Que foi, que falou pra mim: a culpa é dele, mas nunca a culpa é nossa. Na verdade, somos nossos vícios, né? São as nossas energias que atraem o sol. Maria, Sim. se a gente acerta, a gente não fala que foi o espírito que, que nos intuiu, né? Imagina, gente, é, não, imagina, se a gente acerta, somos nós. Se a gente erra, não. Pô, pô, a culpa é do obsessor. Exatamente, porque se a gente acerta, a gente, o nosso orgulho é tão grande, né? Que a gente fala, ah, eu acertei, nossa, como que eu fui bom, hein? Mas, <risos> mas quando a gente erra, não, não, não, não, a culpa não foi minha. Essa... essa isso daí a gente herda muito, né? Lá da teoria, lá atrás de Adão e Eva, né? Que a culpa é da serpente, a culpa é do Adão, a culpa é... Enfim, essas culpas aí, isso que a gente precisa tirar. O Espiritismo vem mostrar isso para nós, na filosofia espírita, para a gente refletir bastante em cima dos nossos atos. E em cima desse caminhar, o que, que eu espero nesse caminhar? E o que é que eu procuro? De acordo com o que eu procuro, vai ser a direção da floresta. Ou eu vou num caminho reto, que eu vou chegar mais rápido, ou eu vou pelos caminhos laterais e, com certeza, eu vou encontrar ali os obstáculos. Esses obstáculos, eles são importantíssimos para o nosso crescimento. Porque imagine se nós não tivéssemos obstáculos. A gente se compara, eu, eu faço uma seguinte comparação, Ivair, os filhos... É, é, vamos ver se vocês conseguem entender o sentido que eu coloco Hoje em dia, às vezes, nós, como pais Que eu sou mãe também, né? tem uma filha de 26 anos, a outra de 19 Às vezes a gente facilita muito hoje em dia, né? Para os nossos filhos Porque a gente tem aquela ideia assim Ai, tudo que eu passei, eu não quero que o meu filho passe Aí a gente acaba é, facilitando é. demais A gente é. acaba facilitando, achando que isso tudo é muito amor Né? E antigamente, na minha época ainda Embora eu tenha o cara de 30 anos Mas esse ano eu vou fazer 50 <risos> Sabe? Tá nova é. ainda <risos> 53? Lógico, tudo novo hoje em dia, né? Graças a Deus Tem a tecnologia aí para isso, viu? a gente ficar sempre novo Graças a Deus Mas olha só, antigamente, na minha época Na sua, os nossos pais eram bem Bem durões Né? Se você... Quisesse alguma coisa, você vai conquistar aquela coisa e você responderia pelo seu ato e de forma, realmente, a coisa era feroz mesmo, né? Então, veja bem. É... Agora, você acha que Deus ele não faz isso conosco? Ele deixa com que a gente... Ele não faz como nós pais hoje em dia, que a gente, às vezes, oferta tudo para os filhos para eles ficarem bem. Ou para a gente se livrar, dos os filhos, né? É, Deus não. Deus... Conserta-nos, né? Exatamente. Ele ah. vem e nos conserta. Ele deixa que nós, é, através das nossas escolhas desse caminho, que a gente aprenda. Se eu fui pelaquela floresta, num caminho torto, onde ali eu encontrei peçonhas, eu encontrei é, quedas, eu encontrei pedras, e de repente eu até gostei, eu vou ficar um tempo nesse caminho. Até eu aprender que esse não é a verdadeira ação. Até eu entender que eu preciso sair dali. É assim mais ou menos que acontece. Aí a gente pega e começa a se recordar dos vícios. né? Das pessoas que, que têm vícios, que têm essas dificuldades nessa encarnação. E muitos dizem assim, mas por que, que a pessoa não consegue sair do vício? Por que, que parece que ela vai... Para o trabalho e encontra alguém que também tem vício. Por exemplo, o bebê A pessoa é alcoólatra. Ela vai sempre encontrar um alcoólatra. Ela vai sempre encontrar alguém para estimular ela a beber. Por quê? Porque ela precisa vencer o vício. Então Deus Esse é o caminho, né? faz com que a gente vença o vício em contato com ele. Porque eu preciso vencer nessa encarnação. Então é o caminho. É o caminho. Aí, se... Maria, se ele der game over, ele volta de novo. Ele perdeu, volta de novo Vai Exato, ter que passar novamente por esse caminho Até que ele consiga Superar isso Quantas vezes for necessário. for necessário E isso é amor de Deus Porque Deus, ele permite que Nas nossas escolhas ao caminhar Que a gente vença E uma hora a gente vai vencer E na hora que eu vencer Aí, naquele Aspecto, eu cresci Aquilo para mim não vai ser Mais uma sombra no meu caminho, não vai ser mais uma pedra no meu caminho. Eu vou encontrar alguém com um vício, e para mim, tudo bem. Olha só, em si. Para isso, várias encarnações. Né? Então, olha as escolhas que a gente tem que fazer no nosso caminho e olha como a gente precisa entender esse caminho de forma melhor. Ou seja, vivenciando. Você falou uma coisa interessante, oh, Ivar, que eu também ia comentar sobre isso. Que é, Buda, ele colocou aqueles oito caminhos né? Aquelas oito atitudes né? que a gente precisa ter Para que a gente possa crescer E é algo que a gente precisa falar sobre isso Por quê? Porque isso conduz muitas nossas reflexões dentro do Espiritismo Então ele colocou assim, olha só, o que você disse O entendimento correto o que, que é o entendimento correto? É a gente parar de ser ignorante, que na maioria das vezes somos. E a gente nem percebe que somos. A gente entende tudo errado e acha que está certo. E a pessoa que tenta nos alertar, o que, que acontece? A gente vai, vamos falar igual a palavra agora do Big Brother, a gente vai tretar com ela, né? vai criar treta, ou seja, vai ter confusão. Por quê? Porque o orgulho do ser humano faz com que eu entendendo dessa forma, é essa forma que precisa ser. E não é assim. Nós precisamos ser maleáveis na vida. Maria, Sim. vou fazer uma pergunta. Hoje um amigo perguntou assim para mim, né, Ivaê? Por que, que esses caras ruins que são chefes, né, cara? Pô, a gente tem cara tão bom, então eu falei, porque é eles que têm que aprender, nós já não precisamos mais aprender. Então, eles que têm que serem chefes, para que eles aprendam a lição. Nós não, nós já aprendemos Então nós não temos mais necessidade de sermos chefes, né? Nós já passamos dessa, é, dessa ambição, dessa coisa aí. Então, deixa para eles aprenderem e tal. E, então, e, também, aí, né? é, e também, sabe, Vair, é, como a gente está nesse mundo de prova e expiação, e ali no evangelho está que se prevalece aqui ainda o mal, que prevalece o mal. Por isso que a gente vê esses caras que não são bons comandando tudo. Comandando tudo. E para quê? Para o despertar dos bons. Porque na hora que o bom começa a olhar, poxa vida, né? Por que que esse cara tá aí no comando? Mas eu sou bom. Mas espera lá. O bem, o bem é tímido, vai. O bem é tímido. E não pode ser tímido. Na minha opinião e na opinião acho que, de, de, acho que você também pensa dessa forma O bem não pode ser tímido O bem tem que ser levado Tem que ser expandido Igual a gente não tá fazendo essa live aqui Isso aqui é o bem Tem que expandir Sim. Mas veja bem, se nós fizéssemos uma live sobre sexualidade E nós estivéssemos aqui passando sobre a parte sexual Acho que ia entrar milhões de pessoas É, é engraçado como ser humano é, né? É, é, parece que é Coisas que o valor realmente que a gente tem que se dar ao caminho não, não tem atração para eles, né? Para muitos, né? Não, claro, existem muitas exceções. Hoje, hoje, graças a Deus, o Espiritismo tem mostrado as casas cheias, né? as pessoas chegando por amor, né? chegando para conhecer a doutrina. Mas é, é, é devagar, né, Maria? Paulatinamente, é essa oportunidade. É devagar, né? é devagar por causa, do... e, por causa da, nossa, da nossa categoria do planeta, né? Provas e exceções. Ainda tem, é, é, é um mundo ainda com, onde os instintos estão muito fortes. Por isso que é a sexualidade, é a banditagem, é, é o mais bonito fisicamente, é o que tem mais dinheiro, é o mais orgulhoso, é eles que estão ali, na, no, no ápice, vamos dizer assim. Né? Mas também para que haja, para que os bons também observem isso. Fala, pera lá, não é bem assim, eu também posso mostrar o bem. E, e devo mostrar o bem. Só que às vezes eu, eu vejo assim que o, que o bem é muito tímido, sabe? Às vezes nós, espíritas, também somos muito tímidos. tímidos. Eu sou mais arrojada, eu sou uma espírita mais arrojada, sabe? Eu vou e já mostro a minha cara mesmo, já tá vou, e, e, entendeu? Mas a gente não pode ser tímido, não. Porque senão é, é isso que vai prevalecer o mal. E o mal está aí que é ser batido. Maria, você falou uma é. coisa bem interessante, né? A questão da timidez. É, é, não, pelo amor de Deus, pessoal, não é falando de, de, não, não, não. de religiões, sim, sim. não. A gente está falando em caminhos, mas é inevitável a gente passar por algumas religiões, né? Sim. Que... Mas é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? A religião não significa nada, se a pessoa estiver andando direito, pode estar em qualquer lugar. Exato. Mas você vê, é, só para citar a questão da, da, da né, daquela coisa de você estar... Tá... Você vai à igreja, tem o pastor lá, grita, hein, pai, vira piruleta e... E uhum. tal, e tal, e aquilo as pessoas ficam, né? Parece que entra na mente das pessoas, aquilo e fica uma coisa assim. Já nós, espíritas, não temos essas coisas, esses, né, dogmas, essas não. coisas assim. Não. A gente vai, estuda, fala, né, porque ninguém é mestre em espiritismo mesmo. Sim. Então a gente passa ali o que a gente aprendeu com né, os com nossos é, superiores. Nos ensinaram, né? É, uhum. Você falou que você aprendeu com. O seu o Walter, com, o mim, seu né? Walter eu com a Ana, o Dr. William, o seu João, né? Sim. A gente sempre tem os nossos espelhos, nossos né? que a gente quer Sim. se espelhar ali. Mas a gente estuda e leva esse conhecimento, né? Então, é, é, essa é a diferença. A gente parece que sabe que nós somos o caminho, mas temos pacientes também, vamos esperar que com todos certeza. cheguem. Com ao... certeza, com certeza, porque o espiritismo, é, é, ele é o futuro das religiões, né? E você pode ver que, que as religiões, elas estão chegando ao espiritismo. Porque antigamente o evangelismo era bem diferente, o catolicismo era bem diferente. Hoje em dia existe um catolicismo mais espiritual, você pode perceber. O evangelismo espiritual, eles aceitam muitas coisas e falam muitas coisas que o espiritismo fala. Então eles estão, está chegando, está chegando. Uma hora... Maria, você notou que até o ano 2000 o mundo ia acabar? Exato, não acabou. Agora, Agora é a transição. transição. Agora já não é mais o mundo não vai acabar mais agora é uma transição o espírito Exato. nós espíritas já falávamos em transição sim mana né? tal e, e outras denominações não o mundo vai acabar 2000 acabou o mundo tá não se fala mais de mundo acabar né não não não se você fala não come mais, né? e quem que falava era o espírita a respeito da transição então ou seja houve um aprendizado vocês acham você acha eu tenho amigos pastores acho que você tem também que são muito sim. gente boa e, ele, e eles fazem essa, essa parte filosófica também bem relacionada ao Espiritismo. É que as pessoas mais humildes acabam não lendo o Espiritismo, né? Não vai ler por medo, por certas coisas que são colocadas para elas de forma errada, e acabam não lendo. Mas se for ler, fala, nossa, Peraí, aí, mas isso aí fala lá na igreja, fala lá no catolicismo e fala mesmo. A parte filosófica está se expandindo muito, né? E a parte científica, então, porque a gente vê o Espiritismo aí dentro até de certas faculdades, que eles estão estudando, né? Principalmente as questões mediúnicas, as questões dos fenômenos. Tem a Sim. faculdade, tem o, eu tenho... É, eu sempre estou em contato com o pessoal de Botucatu. Por quê? Porque a minha filha, uma das minhas filhas é transplantada, né? Então, eu acompanho lá. Mas o médico de lá de Botucatu, ele é espírita. Né? Então eles são espírita tanto é que eu peguei e desenvolvi um trabalho lá Você sabe, espírita você encontra um negócio, você quer trabalhar, né? Então, é. mania é não tem jeito aí que acontece E ele, e ele fez um, um, um trabalho que foi publicado até na revista internacional é, Científica a respeito do PASSE você está entendendo? Então eles comprovaram o passe, colocaram é a eficácia, internacional, é. a eficácia, tudo isso. Ou seja, olha o caminho que se está percorrendo, que se está chegando. Por quê? Porque o Espírito de ciência, a filosofia, a religião e vai, todo, todas vão chegar até, até aqui. Graças a Deus nós estamos aqui, né, vai Graças a Deus a gente está tendo entendimento. Sempre... Eu sempre gosto de falar assim, né? Eu, eu, eu não sei... Na verdade, essa deturpação toda, porque o cristianismo é um só. É, o primitivo é um só. só. Jesus veio, falou né e, e deixou o caminho para que seja seguido e ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. né Exato. Então, a gente não tem dúvida em relação a isso. Qual é o caminho? Né? Em relação a qual é o caminho, a gente sabe qual é. Isso independente de você ser espírita, ser católico, ser protestante e tá? tal. Porém, eu acho que essa confusão toda, essa rivalidade toda, que é desnecessário, que acaba atrapalhando e necessitando que as pessoas né, é, é, é, demorem para chegar no caminho. Né? Exato, exato. Essa, essa, é, isso é muito do ser humano, né? porque Jesus não deixou de religião alguma. né? Mas isso é muito do ser humano. Querer ter o controle do outro, ter, querer ter o domínio da sociedade... Perceber que existem as pessoas mais humildes e eles podem, através de, de uma religião, onde vem, vem se ilusões, muitas das vezes, fazer com que haja esse domínio. E o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é a libertação. O caminho que o Espiritismo ensina para nós é a nossa liberdade. Por isso que a gente divulga tanto o Espiritismo. Porque a mesma liberdade que eu me sinto em saber os porquês de tanta coisa que acontece na minha vida, eu gostaria que todos soubessem. Para também sentirem-se livres, né, Vai? Porque você imagina, Sim. eu tenho, tenho, uma, tenho uma pessoa que há outro dia, há um tempo, eu atendo muitas pessoas, né? assim como você também, a gente espírita tem esse trabalho, graças a Deus. E, e aí, recentemente, apareceu uma menina que está muito famosa aí, que está com um problema de câncer muito Sim. sério, e câncer terminal. Então, conversei muito com, com a mãe a respeito desse desapego, de que a morte não existe, né? tudo isso que na religião dela, que é evangélica, não atende. Então, não tem essa libertação, você está entendendo? Não tem essa libertação ali, e nesse momento tão difícil. Tão difícil, porque é muito difícil para uma mãe perder um filho, entre aspas, né, a gente fala. Um filho, ver uma, uma filha de 14, 15 anos com câncer terminal, e sofrendo muito, isso é muito difícil para quem não tem entendimento espírita quem tem Exato, entendimento mãe. espírita é difícil também, porque eu tenho filho doente, eu sei que é difícil, só que a minha visão é outra é outra Aí, visão você sabe que, é, é, é, pessoal às vezes vocês falam assim, né Não, mas não é falando mal não, pelo amor de Deus não, de é, não é, tem que estar, cada um vai onde se sente bem mas assim, Exato. Eu, vou, eu vou contar, porque é minha mãe, eu acho que eu tenho essa liberdade para falar Sim. porque foi por muitos mim. anos da congregação, né e lá eles pregam que você morre, você vai dormir. Então ela viveu com aquilo, ela aprendeu aquilo, 50 anos ouvindo aquilo. Você vai morrer, Sim. você vai dormir. Você vai morrer, você vai dormir. Você vai só acordar no juízo final e tá? tal. Olha, ela desencarnou e ela não aceitava que ela tinha desencarnado, porque ela falava, eu não morri, eu tô viva. Eu não estou dormindo? Eu não estou dormindo, exatamente. O espírito aparece assim na reunião única. Olha, olha a confusão que fez na cabeça dela, Maria, por todos os anos que ela ficou nessa religião. Cara, ajudou ela muito a, em questão de fé, né? Ela se dedicar, tal. Mas essa questão deles ficarem enfiando coisas na cabeça das pessoas que não existem, né? Sim. Fez mal para ela. Olha, nós precisamos fazer um trabalho grandioso para que ela pudesse aceitar que ela, ela havia, sim, desencarnado, mas que a morte não existe, né? Da maneira que eles entendem que não vai dormir, né? O espírito vai evoluindo, de, né? e, e tanto aqui como lá e tal. Pra ela, e ela, como ela desencarnou com, com demência, ele leva as impre, ela leva as impressões, né? Sim. E acaba o quê? Ela vai para um tratamento lá. Então, ela, com muito custo, a gente trabalhou e minha irmã... E, e ela aceitou, então, mas isso depois de anos já, sabe? Não foi assim Sim. imediatamente, não. Então você vê a dificuldade que é você errar o caminho numa Exato. encarnação. Quanto você passa a encarnação teve... inteira no caminho achando que aquilo é, está te fazendo bem e, na verdade está te fazendo mal. Depois Olha. da pessoa, não é o caso da sua mãe, mas muitos espíritos que às vezes aparecem na as reuniões mediúnicas no mesmo caso acreditando que vão dormir que tem muitos que dorme mesmo que eles acreditam acaba dormindo aí serão acordados para a reunião mediúnica eles despertam depois que eles tomam consciência fica com uma raiva grande com ódio grande de terem sido enganados aí vai a explicação de que né, né que os outros também não sabiam e também só acreditam quando aparece um pastor para vir ali buscar, que foi um pastor que, que repentinamente desencarnou antes, né? já compreendeu, já teve a sua evolução no mundo espiritual e vai aparecer daquela forma para a pessoa poder entender. Acreditar, né? Você vê. Que se dá. Olha a Olha, depois, você vê como é que é, Isso é errar o caminho. Então, o, o, o, o Espiritismo te dá, assim. É, é, a porta aberta você abre você chegou entrou no caminho tipo você mesmo é responsável pelo seu caminho né Sim. E, e outras outras religiões não elas te, te enchem de, de coisa na cabeça e, e coitado né Maria é, é infelizmente perde sai do caminho e para ir vai ter que que aconteceu o que a gente falou retornar para poder se te reencontrar, né? Você sabe que o... É, não sei se você chegou a conhecer o Paulo Neto, que vinha aqui fazer muitos, muitos trabalhos em Bauru. Ele tinha base. vindo no Chico uma vez, mas aí ele, ele ficou ruim, acabou o não vindo. Ele já está velhinho, você já idoso, tá é? né? É, é bem, eu, já. eu era motorista dele, sabe? Eu levava ele Olha. para as pessoas acamadas, <risos> para dar passe na, nas pessoas que estavam acamadas, ou reunir as pessoas na minha casa, eu trazia ele aqui e tudo e tal. E ele falou uma coisa para mim que muito eu achei interessante. Ele disse assim, as religiões, as religiões evangélicas elas servem para despertar a fé na pessoa. É até esse ponto. Né? Ou seja, aquela ele... necessidade do despertamento ele... da fé. Porque eles têm uma fé muito grande, a gente sabe disso. Sim. né? E é uma fé inabalável mesmo. Só que a partir daí, quando a pessoa começa a fazer muitas reflexões dentro do caminho da vida dela, é porque tem pessoas que ela passa a vida inteira aceitando, com aquela fezinha, que bonitinho, né? Graças a Deus fazendo bem, tudo bem. Tudo bem. Mas quando a pessoa começa a ver que o caminho dela não é esse e ela procura algo mais, aí ela vai cair no espiritismo. Né? Porque o espiritismo traz as respostas lógicas, de forma lógica, que a pessoa busca. Né? Aí que vem o entendimento correto do, do Buda, que ele falou aqui. Ó. É entender corretamente. E o interessante também é que ele falou, Ivan, da linguagem correta. Lembra que você leu aí? Linguagem hein? correta. O que, que é a linguagem com R ou correta, hein? que às vezes a gente usa essa nossa linguinha aqui, ó. Ferina. <risos> <risos> língua ferina. E todos nós. Não adianta falar que não usa a língua Quem não, quem não, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Depois que a outra encarnação nasce sem língua, vai ver só, né? então é. A gente tem que aprender a usar essa língua nossa E coisa que eu também estou treinando Você acha? A gente não treina todos os dias Para a gente parar de ficar falando de pessoas Porque diz a grande sabedoria Que quem fala de pessoas é medíocre Aí eu fui falar, meu pai, eu sou medíocre Aí quem fala de assuntos tem sabedoria Então, ou seja, a gente tem que procurar é, Nos é, aprimorar o nosso conhecimento em todos os aspectos, para a gente parar de ficar falando de pessoas. Só que a língua da gente ferve, né? Porque, tipo assim, veio eu e você aqui fazendo a live, deixa eu ver o que vai estar tá vestindo aí, porque eu quero falar, deixa eu ver o que, que ele tem, deixa eu ver esse óculos dele que ele disse aí, entendeu? Então, toda a é. gente quer falar das pessoas. E isso é perda de tempo, é um caminho errado. E esse caminho errado, a maioria das pessoas peca. A maioria das pessoas erra. Porque é tão fácil e tão gostoso falar dos outros, né? Que a gente senta numa mesinha, come um bolo e mete um pau nos outros. Olha só, todo mundo. Não, gosta... Nós somos perfeitos, né? Nós, é, é, nós não é. erramos, outros. Nós não, nós não, mas a gente acaba falando isso. O Ricardo tá até rindo aqui, ó. A gente é. fala mesmo. Fa... Ah, a gente vai mentir aqui, né, Vair? Porque nós espíritos. É, a gente fala a verdade. Bahia, nós não nós não estamos perfeitos, né? Nós estamos no caminho, a gente acredita no caminho estamos evoluindo, mas é, não dá, para ser perfeito não dá. Tem coisa que tem, que ser, né? Tem coisa que a gente comenta, né? Meio, ah, não quero falar mal, mas. Eu não quero falar. Olha, eu não queria falar mais. Mas eu vou precisar falar. É, é, é assim. Fazer o quê, né? Nossa evolução. E, então a gente tem que cuidar muito disso, né? E, e ele fala de mais coisas aqui, é olha: modo de vida correto, da gente tentar ter a nossa vida de forma correta. da gente. O Ricardo falou assim: ó, tem gente que merece, olha só, mas não é isso que nós estamos falando. Ricardo. O Ricardo é ah. para não falar, <risos> é para ficar quieto, é para testar aquele capetinho né, que tem dentro de nós e não vir falar para foi o espírito que me induziu a falar dos outros, não, fomos nós mesmos, né? E aí entra o nosso, a nossa ação correta, o nosso modo de vida correto, tudo isso né, que, que, o, que o Buda colocava para nós, que na verdade trazia já o ensinamento, porque todos eles, né, sejam os filósofos lá atrás, seja é, Buda, todos eles... Eles já estavam preparando aqui para chegar à terceira revelação, né? Que é o Espiritismo. Já estavam preparando o mundo. Todos foram né? por Jesus, né? Todos, sim, sem exceção. Sim, né? sim e, todos. E, e a terceira revelação também já estava. É que Jesus, assim, Jesus é tão sábio, né, Maria? Exato. Até eu falei em uma palestra minha, na, acho que na última. Por que será que Jesus escolheu aquele momento para encarnar na Terra, né? Porque o Espírito sai do. Claro, ele, ele, ele estagia nos reinos, né? Sim. A gente até a gente sabe, né? O mineral, animal, vegetal. Vegetal, animal. Aí ele vem pro hominal. O hominal, enquanto primitivo, ele ainda não pode ser é, é, responsável pelas coisas, porque ainda o instinto prevalece, né? Para coisa animal. Tá? Quando ele chega no Prova Expiações, que ele tem ciência do seu livre-arbítrio, aí que o bicho vai pegar, né? Exato. Aí Jesus vem. Nesse período ali, é, que ele fala, agora é o momento de ensinar a humanidade. Olha, pessoal, ele foi caçado, perseguido, torturado, né? humilhado. Uhum. É, e aí ele fala, eu venci o mundo. Então, pessoal, não vai ser fácil. Esse período que vocês estão agora de prova de expiação, provavelmente, assim, pelo conhecimento que a gente tem, é muito pouco, pouquíssimo, talvez seja o pior período da nossa evolução. É o período onde a gente é. realmente vai ter que escolher, erra caminhos, volta, faz caminhos Exatamente. diferentes, volta, dá cabeçada, volta, cai, volta. Até um dia que a gente vai ter que, nesse período, achar o caminho. É, não é isso que está acontecendo? A gente não está fazendo isso? Você pode ver que, olha, ah. é, veio a pandemia em 19, não foi? É, essa pandemia, já teve outras, mas veio essa agora, porque a gente estava assim, ó quem diria? Você, você chegou a pensar que, é, quando a gente estava na escola... Nós estávamos lá na escola e fazíamos trabalhos de história. Ele falou assim: pergunta para o seu pai, para a sua mãe, como foi a gripe espanhola, pergunta para seu pai, para a sua mãe, como que foi o, o período do nazismo, né? que embora foi lá, mas é, todo o mundo inteiro recebeu, né? o, é, foi influenciado pela, pela situação e, e também sofreu. Hoje somos nós. Quando você tiver, vai perguntar para nós. Pergunta lá como que foi esse Covid-19. Então, por quê? É a primeira vez que se fabrica uma vacina em menos de um ano. E está dando certo? Olha só. Quer dizer, nós estamos vivenciando tudo isso nesse caminho. Isso aí que você falou, essas cabeçadas, essas dificuldades. Só que Jesus, por amor a nós, ele já fez reencarnar lá atrás cientista que hoje trabalharia para fazer uma, uma, uma vacina. É, em menos de um ano, porque antes a vacina demorava uns 10 anos, não é mesmo? E deu certo. E deu, tá Temos dando que evoluir. Certo. E a gente está né? evoluindo. Olha agora. Só que pera lá. Pera lá, Ivaíra. Olha o caminho que a gente está seguindo. Pera aí, Covid não acabou ainda. Ainda tem. É, isso tudo é para gente aprender disciplina Isso tudo é para gente aprender o amor Isso tudo é para a gente aprender que somos iguais Que todos nós vamos para debaixo da terrinha Todos nós vamos passar pelo mesmo processo de putrefação Ninguém é, igual, é melhor que ninguém Vai morrer... Do nem o rico, nem o pobre... Vai é, Aí, o que, que acontece? Vem a guerra Você vê? Vem uma guerra Uma guerra que começa a influenciar a economia do mundo como que tá caro a gente no mercado, não é? A gente não consegue ah, o não comer completo, direito. E o combustível? Sabe o que Eu falei pra Cris, amor, eu vou comprar um carro modelo Fred Frick. Ah, eu é? Eu uma... sou mesmo daquele que tem a da Casperniz. É. <risos> a da Kaspernis já faz ginástica, meu filho, porque nós engordamos demais. Acho todo mundo tá com colesterol e tá gordo acima do peso, agora vamos andar a pé. Vou mandar. Verdade, Maria. Só que veja, você viu o que está acontecendo? Essa guerra, gente. Aí que que acontece, mãe? Aí é, em tal lugar acontece a chuva que mata um monte de gente. O que, que é isso tudo que a gente está vivendo? Não é só pandemia. Os caminhos nossos aqui que nós estamos vivendo. Tudo isso é em virtude da transição e para o nosso aprimoramento. A gente tem que aprender a amar de qualquer jeito. Está na lei, né, Maria? A lei de destruição e reformação, né? Exatamente. Reconstrução, né? Eu não sei se você viu o Fantástico, acho que foi Fantástico ontem, não sei se você viu, eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que, era, que ela vivia, na verdade, escravizada dentro de uma família. Ah, eu vi, vi alguma coisa, alguma coisa assim, eu vi. não Nesse vi toda a reportagem. Mas alguma coisa assim. de hoje, Nesse tempo de hoje não, óbvio, A senhora né? tem acho que 80, não sei quantos anos Quase 90 anos, ela tá bem velhinha Pelo menos aparenta, às vezes nem tem essa idade mas aparenta De tanto sofrimento Como que pode No dia de hoje, é, é claro que falar, ah, Maria, você não sabe que tem maldade no mundo? Tem Mas eu fico atordoada Com relação Toca a gente, a né, mãe? Não amar por isso que, olha aí a explicação do porquê pandemia, do porquê guerra, do porquê é, chuvas matando. Porque é a explicação é essa. A, muitas das pessoas ainda não amam. Como que pode fazer uma coisa dessa? Não é? E nesse período que Jesus veio há mais de dois mil anos atrás para ensinar a gente a amar, e a gente ainda não aprendeu. Então tem que Mas... aprender no que na dor. É, então, mas aí você fala, a, a, a sabedoria divina é tão sábia, né, que tá aí a transição, né, basta você, agora é, acabou, não, não tem mais, até 2057, ainda reencarna na Terra, depois acabou, aí você é exilado, e aí? E aí como... é mais um caminho, aí um caminho bem tortuoso, né? É um caminho tortuoso, é um caminho difícil. A gente sabe nem sabe dia... se, nós, se nós vamos no mundo de registração. Eu acho que difícil, a gente costuma falar dos agora... outros, né? Vai, ó, vai. Faz, um, faz uma reflexãozinha aí, ó. Pelo menos é. na pandemia, no, eh, não sei se, se, eu, se eu tiver errado, você me fala, se você souber. Não desencarnou nem nenhum palestrante espírita, né? Para para desencarnar, não, né? Nenhum palestrante. Não, a gente perdeu, a ba... a gente perdeu alguns, alguns queridos lá no Chico, mas palestrante, mas não. Palestrante... Ninguém que divulga doutrina, graças é. a Deus, que não era para ir na pandemia. Ou seja, pelo menos, alguma coisa a gente tá fazendo que é para ficar aqui. Para ficar, tá fazendo, acho que de certo, né? Ó, nós vamos tá parar de falar dos outros. <risos> <risos> parar de tá... falar dos outros. É, Exatamente. talvez a gente talvez a gente volta na Terra depois de 2000. porque é assim depois de 2057 vai iniciar o período de de, de regeneração é. acaba o período de transição e inicia o período de regeneração que aí o Chico diz que é mais de 100 anos também então vai mais um é. século aí para que para que né vai. Sim, vai. Se, se, se complete todo esse ciclo de né de de, de regeneração para que aí sim a Terra Seja um planeta de regenerado, com espíritos regenerados, né? Exatamente. Então a gente volta, Pô, provavelmente a gente volta. Ou na Terra, ou fora dela. E aí, é, fora dela, eu acho que diz que seja pior, seja, aí já seja é, não retrocesso, a, a, a, porque o espírito terra, não retrocede, a terra, mas. A Terra serão os puros, os bons, herdarão a Terra, né? Então, a Terra vai se transformar. Ou a gente, se a gente não. Se a gente não se apressar na nossa reforma. A gente vai acabar não ficando na Terra, transformada. Né? A Eu gente falo, vai e continuar aí, no mundo de provispeção, mas em outro. mundo de em outro planeta. E aí que é a dureza, né, Maria? Então é, é preferível agora você ter essa consciência, porque o Espiritismo nos dá os ensinamentos, né, Maria? Nos dá. É, é, ele fala, é, fala, só falta falar para você assim, meu, não tem mais o que você fazer, tá aqui. Jesus já veio. Já mandou. É, é que nem tem uma frase muito legal do Gandhi que ele fala assim, pessoal, é, é, mesmo que se fosse tudo perdido, te perdessem todas as coisas, né? Mas é, se o sermão da, da, da montanha ficar, a humanidade ainda estaria salva. Porque o que Jesus falou ali no Sermão do Monte, acabou, a humanidade não precisava muito. É que nós somos termos, e nós somos materialistas, realmente, o ser humano é mesmo. E é aquela história, eu sou ateu até a hora que o avião começa a cair, depois... Aham, uhum, exatamente. Não é? É, é assim, mãe. Exatamente. E ainda, ainda quando houver orgulho humano, como está ali no livro dos Espíritos, ainda vai ter todas essas tormentas, tudo isso que acontece. Tem mais uma, uma colocação aqui dele, que ele fala assim, que eu acho interessante, que é da concentração correta. Quando ele estava falando da concentração correta, ele já falava que nós não se concentramos em nada, desde aquela época. Olha a hiperatividade. Você vê, a gente fala hoje em dia que as crianças são hiperativas, nós também somos. Porque a gente não consegue mais parar. O mundo está correndo tanto, e a gente correndo tanto atrás de tudo, atrás dos bens materiais, atrás da vida. Nos nossos caminhos estão tão envoltos em coisas materiais, em instintos, que a gente não se concentra mais em nada, o Ivair. A gente não para mais para conversar com as pessoas. A gente prefere responder o celular do que falar com a pessoa que está pessoalmente, porque a... o celular é mais importante. Né? E isso está acontecendo. Não é só os nossos filhos, nós também estamos assim. E isso está gerando muita doença. Só que a gente precisa parar e direcionar o nosso caminho. A gente precisa... Encontrar o nosso eu de novo, né? voltar para si, né? ter essa concentração melhor, ter uma respiração melhor, né? caminhar e não sair correndo e atropelando as coisas. Mas aí a gente vê aquilo que você também disse na sua leitura, que não tem outro caminho. A gente fala assim, olha, que bonita aquela frase dos evangélicos né, que eles falam, é, aceite Jesus como seu único salvador. E é verdade. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, disse ele. E ninguém vai ao pai senão não por mim. Não foi o que Jesus disse? Não tem como chegar a Deus se nós é, não entendemos um pouquinho de Jesus. Foi o que você falou aí. É, que seja só ali no sermão do monte, poxa vida. Ou que seja só compreender um pouquinho o próximo. Respeitar um pouco. A ah, que Jesus pegar, é o nosso ele guia né Maria ó, Jesus é tão maravilhoso porque aí quando os apóstolos perguntam né qual é o maior mandamento e ele fala ó como Jesus responde né amar a Deus sobre todas as coisas e digo mais o segundo amar ao teu próximo como a ti mesmo ele se retira ele se coloca como o próximo se ele fosse o já fala amar ele a Deus. Amar o segundo. E terceiro, amar ao próximo. Assim mesmo. Então ele se coloca como um próximo ali. né? Ele Exatamente. se coloca como. Olha onde Jesus. Ah, não dá. É, é, é, falar de Jesus é maravilhoso é, porque é, é tudo que dá, ele passou, é, ele ensinou. Toda a passagem dele foi um ensinamento. Então é só a gente olhar, ler Jesus, conhecer realmente. né? É, e buscar. Porque eu penso assim. É, não acreditar na primeira coisa, no primeiro caminho que você entra. Né? Duvida, duvida, você pode, você, porque é, é, será que aquele rapaz que está falando ali na frente está falando realmente isso? Então eu vou pesquisar, pesquisa, procura. Exato. né? É, é, porque quando você não sabe, você, as pessoas te enganam, né Maria? E é isso fácil. vem até dentro do espiritismo, viu? a gente fala do, do, das outras religiões... Mas isso eu tenho até dentro do Espiritismo, Bahia, porque as pessoas querem que o palestrante leia uns livros para Então, Ou seja, o palestrante lê o livro para mim e vai lá e faz a palestra. Não é assim que funciona? Ou só tem aquele que chega... Você conhece o, o, o Espírita Assim Seja? Aquele... Ele só chega na hora que o palestrante Assim Seja para tomar o um passo. né? Ai, pior é quando o passo é no início. Né? Pelo amor de Deus, aí vai tudo embora. É, vai tudo embora. acaba o passo, o palestrante fica falando... Pô... O plano espiritual, para os por, por desencarnados né? uhum, porque só mas aí, por causa do passe, exatamente você sabe, sabe que eu fiquei, eu fiquei muito tempo no sol no Chico, né? e eu é. vi então, estava ali na porta e eu vi o pessoal entrar tinha uns ali que eu já, Eu não falava mas ó, ó, não, olha esse claro. é. ah, aí é a porque era o um palestrante falar assim, ele entrava, para tomar um passe olha, pra tomar... olha só para você ver, né? olha que mudança que, que vai ter não tem como, né? Eu fui fazer palestra uma vez num centro fora de Bauru, eu, eu esqueci o nome do centro, mas lá o passe era antes. Né? Ah, antes? É? Eu nunca vi antes. O passe antes, é, eu nem lembro qual que foi a, a explicação deles, mas o passe, faz tempo que eu fui, mas o passe era antes da palestra. Ia todo mundo tomar paz, depois sentava direitinho. Falei, olha, senta é. é direito, disciplinados, não vai embora. Se fosse em outro lugar, ó, já vazava tá porque nós temos, temos esses, esses espíritos assim seja, né? É complicado. Oh. Então, é que você falou, ah, o palestrante lê para mim, qualquer coisa eu pergunto para ele depois, eu sou amigo dele, né? Eu vou lá é. e... Quantas pessoas que perguntam, né? Não, não é? Na verdade, é isso mesmo que acontece, infelizmente. E, e Jesus, é, não tem como a gente... É muito bom que nós, espíritas, falemos muito em Jesus, que é para tirar esse, é, essa falsa ideia do Espiritismo, que o Espiritismo não é religião e que o Espiritismo não é cristão. É, uma vez eu estava eu tava com a minha filha no hospital, e, internada e tudo e tal, e apareceram os evangélicos, nossos irmãos. E eles falaram assim para mim, posso fazer uma oração? Pode, lógico, todas as orações são benéficas. Que religião a senhora é cristã? Sou cristã. Ah, que maravilha! Qual é a igreja? Eu sou espírita. <risos> Ela viraram só. Meu, eu, vou, eu dou isada, porque não, eu sou de boa. Eu sou de boa. Mas, olha, me falaram assim, ah, por isso que a sua filha está passando por isso. Olha, gente, que isso. Entendeu? Olha, que situação. Mas, eu, tudo bem, a gente sabe, né? Deixa para lá. Mas... Não existe isso para Jesus. Não existe diferença em religiões. Quando a gente desencarnar se e chegar lá, não vai perguntar nada de onde você é, não. não, Nem eu, que é não entendo eu não entendo essa, essa situação. Jesus falou, né deixou bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem certas denominações, parece que Jesus é deles. né Só tá ali, isso. na igreja deles. Só na então igreja. o caminho é deles. E o espiritismo não. O espiritismo não critica nenhum tipo de religião, até porque é, nós... Nós, na verdade, como você falou, acreditamos ser uma religião Eu também acho, porque né, é baseado é. na ciência, na filosofia e na religião Mas somos uma doutrina, né? Uhum. Sem o um compromisso de se você quiser ir na igreja católica, você vai Se você quiser ir num casamento, você vai se você ir num, né claro. Já é certas dominações, não, né? Se Deus, você acha, eu, eu tinha uma, uma seguidora minha, ela ela muito bacana, ela era evangélica E ela estava passando por uns problemas muito sérios, né? E ela começou a me seguir ela falou tal que o marido dela soubesse que ela assistisse, assistia lá e via as palestras, nossa, ele largava tal. Nossa, até terminar o tava, Meu é, Deus. É, e ela tava pensando em suicídio, aí eu conversei bastante com ela. Aí eu passei para uma amiga, né, a Elaine, que ela também, além dela ser psicóloga, ela atende lá no Chico, ela também ela atende no CVV, né. E hoje essa moça, aí o passou, eu não, não, não a convidava para ir conhecer o Chico, porque eu falava, vai causar problema com ela. Então eu só conversava, a gente conversava e tal, sabendo que ela era evangélica Aí esses tempos atrás ela me ligou, ela mandou mensagem, né? Falei, e falei, que dia que mesmo que é os horários das palestras? Eu falei, olha que legal que, que, aí eu passei, né? Eu falei, ó vai lá, se for de sexta-feira eu vou estar e a gente vai ser uma honra te receber e tal. Não, não foi ainda, mas ainda vai chegar lá. Mas Ela separou do marido? Não, né? Então eu não quis perguntar. Eu falei, deixa não. É, <risos> oh, nós. Nós queremos espiritismo. <risos> oh, meu então, Deus mas Deus. você vê que ela, dentro, ela dentro da, da filosofia dela, lá já estava buscando um outro caminho. Ah, tem porque... espírita sem saber. Vai. São é. espíritas sem saber. Eu tenho muitos conhecidos evangélicos que eles são espíritas sem saber. E vai ser é, outra encarnação. Tinha... É, mas é bem é. legal, Maria. Eu preciso saber, é bem interessante, porque é, é, tem bastante gente chegando, né? E, é esses bom. dias tinha uma pessoa lá no centro, eu falei pra Cris, né? É, é, ah, a gente fala, não tem jeito, né? Eu falei pra Cris, amor. <risos> eu acho que aquela mulher da congregação. Pela roupa que ela tava vestindo, é. né? Você vê que não é uma. É, mas é legal, foi muito bom. Eu não fui perguntar pra ela, claro. Mas só de ver ela lá, eu pensei, eu. eu... Pensei, acho que aquela moça da congregação, porque ela vestia o estilo da minha mãe ali, tá? e eles têm aquele modo deles se vestirem, né? Sim, aquele corpo, cabelo sim, comprido tá Sim, exatamente. Você sim. vê que as pessoas estão buscando, viu, Maria? Estão tá buscando. Essa moça que eu, que eu falei, dessa, essa mãe, que na verdade tem essa menina com câncer terminal, ela é evangélica. E ela veio conversar comigo exatamente em virtude de cirurgias espirituais, porque a gente faz as cirurgias espirituais ali no Eurípides, né? E eu sou médium, eu recebo um médico espiritual. Então, o que, que acontece? Aí ela, só que na concepção dela, ela perguntava o, o não sei quem que disse para ela que eu recebi um médico espiritual, por isso que ela veio falar comigo. E aí ela, ele vai, ele será que ele pode vir agora? Será que ele vem, não sei o quê. Toda hora ela mandava pensar em ela não está bem, será que ele pode vir? Aí eu fico pensando, né? O que, que eu vou, vou, vou responder de forma lúcida e que não agrida, né? Claro que ela está pensando por um momento difícil. Aí eu falei: toda vez que uma mãe ora e eleva o seu pensamento a Jesus, com certeza todos os médicos espirituais estarão né, ali. Né? Mas veja bem, ela, evangélica, procurando medicina espiritual. Você vê? É isso que você está falando, procurando um outro caminho. Porque ela, ela disse para mim que quando, acho que quando criança, não sei quem, a avó ela, não sei quem, foi curado dentro do espiritismo. Então, agora ela tinha até fé que a filha dela pode ser curada, entendeu? Então, ou seja, ali também quando eu atendia no Amor e Caridade, que eu fiquei um, quase 30 anos ali no Amor e Caridade, né? foi a, a base do meu conhecimento foi tudo ali no Amor e Caridade. E tinha muitos evangélicos que iam escondidos para o tratamento de cura. Ninguém podia saber dessa família, mas eles iam, nem o pastor, muito menos, mas eles iam para o tratamento. Eram curados e nunca, em nenhum momento, eu nem você faria isso, porque a gente tem a nossa concepção espírita, nós falamos, agora você tem que frequentar o centro, porque você tem isso e Não, continue com a tua fé na sua religião, porque o que, o que Deus vai avaliar sempre, os nossos ações. Não é a religião que a gente tá Se você tá lá, continua lá, não é? Se ela quiser pelo livre-arbítrio Não, agora eu vou querer conhecer Mas às vezes vai dar separação Vai dar isso, vai dar aquilo A gente, lógico que tá no é, tá isso. É, por isso que eu nunca falei é, Eu olha deixo só, bem eu vontade, a né Maria? Se mas eu vou mostrando Se eu ia tentar te convencer Sai do Sim. espiritismo, vai da minha igreja ah. da que eu vou exorcizar, exorcizar o demônio. Demônio está no você. É assim, eu procuro mostrar o, o como é o espiritismo, Exato. como nós falamos de Jesus, né? Como somos cristãos, né? Na verdade, somos nós, nós resgatamos o cristianismo primitivo. Nós falamos uhum. nós, todas as passagens de Jesus, né? Nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Então, porque tem as pessoas que perguntam, vocês batem tambor lá? Vocês... Não, lá não. <risos> Olha, você fez lá lembra, não é banco de pagode, lá não é, lá não é escola de samba não. Pode ficar... Você me fez lembrar de uma coisa, vai Eu comecei há um tempo atrás. Eu fui convidada pelo pessoal da Umbanda e Candomblé para fazer palestras. E eu comecei a fazer palestras lá para espíritas. Olha que interessante. Eles Sim. da Umbanda e Candomblé queriam que eu fosse lá fazer palestras espíritas e fiz para eles poderem ter o conhecimento do espiritismo, que eles queriam até fazer uma evangelização das crianças em cima do espiritismo. Ricardo, bati muito tambor, Ricardo. <risos> e aí eu fui lá, aí eu, dei, eu lembrei disso que você falou, porque eu conversando com um amigo querido de lá, muito querido, que, que eles ficaram muito meus amigos e eles são da Umbanda, né? E a gente respeita muito todas as religiões. Mas Sim. eu achei engraçado que ele falou assim para mim um dia, né? Ele até sabe desse comentário, se ele vê essa live, ele é de boa, porque nós somos amigos. E ele falou assim, ele falou, eu queria ir um dia no seu templo, templo, né, que eles falam templo, no seu templo lá no Eurípico, conhecer. Aí a namorada dele falou assim, é, então, mas você vai lá, mas aí o seu caboclo não pode subir lá na mesa, não. Porque ele disse que quando recebe o caboclo, o caboclo trepa na mesa, sobe o caboclo, abre, abre rombo. Eu falei, o caboclo abre rombo, não pode subir na mesa. Porque senão o centro não tem essas coisas. E o cara, ele é enorme, a Já pensou? Jesus amado! E daí um livro da semana do sabor que eu, eu lembrei dele. Eles São gente bonita. Tô, tô, tô, né? Pergunta? Certo? Você já pensou? Se eu lembro ele, lá, e de repente, ele recebe o caboclo aberrombo dele lá? Eu falei, não pode. Tem que ficar quietinho. Então você falou, lembrei disso, que é muito engraçado, viu? Mas é, também para deixar esclarecido às pessoas que o Espiritismo, ele é, é, a doutrina espírita não tem nada disso não tem tambor, não tem mediunidade, mediunidade é, desgovernada é tudo de uma forma muito equilibrada, tem muita oração tem a conversa aos Espíritos, tem a doutrinação de uma forma equilibrada o caminho é outro não é essa, isso que o pessoal pensa quando a gente fala espiritismo, oh, é, já faz o mal para os outros, já é isso, já vem espírito, já ba... não tem nada disso e não temos nada contra quem faz o espiritismo respeita todos só que no é espiritismo que a gente, nem, nem, nem é assim usado, mas a gente precisa falar que é o do Kardecismo, embora não é esse nome que se usa, é espiritismo é, não é, não é. mas a gente Pericioso. tem que falar de Allan Kardec, que o pessoal é a doutrina espírita, dos espíritos, é, né? é a doutrina Pitos, mas se a gente não fala Allan Kardec, penso, o pessoal o que é? É a mesma coisa. Então, né? Antigamente que você mesa isso? branca, né? Antigamente você falar mesa branca, agora. É, exatamente. Então é. O, o e vai é. até que horas que a gente tem que ir? Não, não, nós já vamos terminar. Eu... Tá uma ah, delícia, Maria. Tá mas enfim. Gostoso, mas dá tempo pra falar mais uma coisinha ou não? Claro que dá, fica à vontade. A live é sua. Não. Imagina. Eu só queria assim, ter, é, na, na, pra gente, a gente terminar. Em cima de uma reflexão é, do livro Missionários da Luz. Se você quiser, vamos fazer uma reflexão juntos. É, no livro Missionários da Luz, para quem ainda não leu, ali no capítulo 13, que é o capítulo maior do livro, que tem 69 páginas, inclusive, é um capítulo muito instrutivo que ele fala assim, exatamente. Do André Luiz. Do André Luiz, Missionários da Luz. Que ele fala exatamente desses caminhos que a gente escolhe de forma errada. Então, ele conta ali a reencarnação do Sergismundo. Você se recorda? Sim. Não sei se você se recorda. Eu só então, eu... uma parte de vocês. É o... Só rapidinho. Eu tinha um palestrante, que eu vou falar o nome, para não. É? foi fazer uma palestra, ela foi contar essa história, ela falava, o Sujismundo. Ah! O Sujismundo, <risos> Su meu pai, do Sergismundo. Oh! Sujou o do lado dele. E aí, que acontece? É... Quando fala da reencarnação dele, conta a, a, exatamente a história de que ele, numa encarnação passada, ele escolheu o caminho errado. E, e no caminho errado que ele escolheu, infelizmente se apaixonando pela, pela esposa do pai, né, ele acabou então matando esse pai. Né, e depois acabou tirando a vida dele mesmo, em virtude da cobrança. É, é o que eu falo, o que eu falo às vezes em palestras você às vezes pode... É... a gente não consegue evitar a paixão, né, vai De repente eu olho para o Evair e falo, oh, me apaixonei agora. Agora a mulher dele me mata, é lógico. Mas vai que eu me apaixono. Dá para evitar a paixão? Não tem como. Porque ela vem de forma fervorosa dentro de nós. Mas dá para evitar as nossas ações a partir disso. Se eu de repente me apaixonei por um homem casado, me apaixon... Pô, eu vou ter que me conter. Eu, a doutrina ela vem para eu escolher o caminho correto, né? Sim. Eu vou ter que eu vou ter que me conter. Ele não se conteve, os três dos Ele se apaixonou e acabou matando o próprio pai. Só que a espiritualidade, como ela é maravilhosa e, e sempre nos acolhe de toda forma, que acontece na outra encarnação ele veio, ele iria reencarnar como filho desses dois, do pai e dessa moça que ele se apaixonou, que viriam como casal. E a espiritualidade à noite aproximava o espírito dele do pai, para quê? Para ir conectando aquela energia e tirar aquele trauma. E o pai acordava e, e, e se lembrava que tinha alguém matando ele, porque Pela presença daquele espírito que o matou na outra encarnação, que escolheu o caminho errado. Olha como a gente precisa ver esse caminho que a gente escolhe. Só que aí depois, o que acontece? Ele foi ido, sendo direcionado pelo amor da espiritualidade, pelo amor que eles têm por nós, mas, infelizmente, não conseguiu reencarnar em virtude de todos os erros deles cometidos no passado. Mas essa história, é, é bom que o pessoal leia, porque ela é grande e cheia de detalhes maravilhoso. Não é o livro inteiro, mas cheio é cheio de detalhes é, é bom que o pessoal leia. Eu só estava querendo trazer uma reflexão em cima do que. Se eu escolher o caminho errado pelo meu livre-arbítrio, depois eu vou ter que resgatar isso daí. Uhum. Então, uhum. eu sempre falo pro o pessoal, planeje a sua próxima reencarnação. Não fica só planejando a casa própria, não fica só planejando o carro novo. Isso a gente fica planejando nessa vida, né? Eu quero fazer algo e eu fico planejando material. Planeje a sua próxima reencarnação, porque o seu próximo passo tem tudo a ver com a sua próxima reencarnação. Tudo que você fizer, é, é, é, já, você já está programando a sua vida futura. Então programe, programe, não deixe de programar. Escuta os melhores. Você sabe que eu vou fazer uma live a próxima live, agora eu estou fazendo uma por mês. Eu fazia duas, né? Mas com os compromissos, meu horário mudou, agora eu estou fazendo uma. É o Orson, Petra, né? É, nós vamos falar exatamente eu passo, isso. eu com ele, ele é é, E nós vamos falar exatamente sobre vidas passadas. Se a gente quer saber quem nós fomos, olha para você hoje. Se você quer saber quem você vai ser, é, olha para suas atitudes. Né? Então é o que vem realmente que você está falando, a questão do, dessa reflexão. Né? Nós programamos nossa próxima reencarnação. Né? Se quisermos ver melhores, né, com, com uma situação melhor Hoje a gente tá, tem que plantar isso né? Porque é, escolhemos exatamente é. o que a gente planta né? E nunca achar que é vítima Nunca nos Não. acharmos vítima Porque isso é próprio do Não ser humano é A gente é acha que, que somos Não É coisas somos, que fizemos né? Coisa que É o que fizemos da vida passada E segura, a gente precisa se segurar Segurar os nossos instintos Segurar a nossa raiva, segurar essa tensão que a gente tem, esse instinto de vingança, esse, esses caminhos que são errados dentro de nós, a gente precisa conter isso para a gente viver com um pouco mais de paz. Essa é, paz não é ela fácil, é... Né, Maria. Não, não, não é fácil. É fácil, não é, é fácil não é. pessoal, né? Eu e a Maria estamos falando aqui. Nós somos, nós controlamos. Até <risos> não é fácil, tá mas é que a gente a gente tem que, Só que tentar. A gente tem que passar isso, não é, Ivai? É, é, é o bem que a gente precisa divulgar. Que, que vale a pena. Por quê? Porque não tem só esse mundo aqui, esse mundo difícil que a gente está vivendo. Tem um mundo feliz, e a gente também pode é. ser feliz mesmo aqui. Então, e a gente será feliz encontrando a paz. Né? Não é na cheio de dinheiro, cheio de isso. De... é encontrando a paz. E a gente encontra a paz como? Nesses caminhos melhores, né? É mais ou menos... Encontrando o caminho. Então, é Maria, que gostoso. Olha, eu por Nossa, mim ficaria fica mais... <risos> Mas olha, gratidão, obrigado por você ter aceito o convite, né? Eu te agradeço em nome do, do, da nossa diretoria, do Chico Xavier, do, dos nossos frequentadores, né? Dos trabalhadores da casa, você é uma querida. Hoje faz parte lá dos nossos trabalhadores. Dia 10 você vai nos dar a honra da sua presença nas sextas-feiras, né? Com a sua palestra. E, e gratidão, viu, Maria? Obrigado obrigada, mesmo. Obrigada. Eu agradeço mesmo. Muito agradeço. feliz. Viu? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, obrigado. Até mais.